Senhor, esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber a herança, a vida eterna? Jesus lhe disse. O que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse, Tu responde corretamente. Faz isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus, E quem é o meu próximo? Jesus respondeu, Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos assaltantes. Eles arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem... Seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com o Levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando, chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou duas moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando. Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou, na tua opinião, qual dos três foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu, aquele que usou de misericórdia com ele. Então Jesus lhe disse, vai e faz a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados irmãos, queridas irmãs, querido Padre Adriano, alegria em reencontrá-lo depois de uns dois ou três anos que nós nos encontramos em Manduri. Como diz o Salmo 133, ó oh, como é bom, ó oh, como é agradável, nós estarmos juntos, reunidos, como irmãos e irmãs. Aos enlutados, nossa solidariedade. Aos doentes e aos que cuidam dos doentes, a nossa oração. E aos dizimistas a equipe do Dízimo, que está aqui, o seu trabalho deste mês do Dízimo. O Dízimo é fé ou é um compromisso? três palavras da liturgia da Palavra desta noite. Amor, misericórdia e solidariedade. A primeira leitura que nós acabamos de ouvir nos fala para amar a Deus e amar ao próximo. Então, portanto, se nós, que aqui estamos, que nos dizemos ser cristãos, só chegaremos a Deus se nós amarmos de verdade ao próximo. Amar a Deus e amar ao próximo. Chegaremos a Deus não sozinhos, mas chegaremos juntos Enquanto família Enquanto cristãos Enquanto membros de uma comunidade de fé Amor a Deus e amor ao próximo Na carta a São Tiago Ele diz assim, você tem fé? Eu tenho Então me mostra que você tem fé São João, na sua primeira carta, vai nos dizer se nós dizemos que nós amamos a Deus, que nós não o vemos. E se nós não amarmos aos irmãos que vemos, nós somos mentirosos. Então, portanto, amor a Deus e amor ao próximo. É o que nós aprendemos da primeira leitura deste 15 quinto domingo do tempo comum. A leitura do Evangelho nos fala da compaixão. Nos fala da misericórdia. O mestre da lei sabia de tudo. Ele conhecia as leis, sabia de tudo. E quis colocar Jesus à prova. Ele se levanta diante de Jesus... E faz a pergunta, não para ter uma resposta, mas para provocar Jesus, para pô-lo à prova. E Jesus responde à sua pergunta com outra pergunta. Se nós pegarmos no texto do Evangelho de hoje, né, quando o mestre da lei. Pergunta a Jesus que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Olha o que Jesus disse receber, Jesus lhe disse O que está escrito na lei? Como lês? Ele respondeu Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma Com todas as tuas forças E com toda a inteligência ao próximo com a ti mesmo Jesus repetiu o que estava no Antigo Testamento ou no Primeiro Testamento? A primeira leitura que nós acabamos de ouvir. Jesus diz exatamente isso a Ele. E Jesus lhe disse: Você respondeu bem, corretamente. Faze isso e viverá. Ou seja, aquilo que o Papa Francisco nos fala. Que nós cristãos católicos precisamos de sermos coerentes com o nosso falar e com o nosso viver. É como o pai, como a mãe. O que, que educa mais? O que o pai e a mãe falam para a criança ou o que eles fazem? O que marca mais? É aquilo que nós fazemos, com certeza porque senão se torna como um sino que bate sem sentido. Então, portanto, Jesus responde a pergunta do mestre da lei, também com outra pergunta. E vai dizer para ele, vai e faz agora então. Você sabe? Você conhece? Coloque em prática. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus, e quem que é meu próximo? Será que ele queria saber quem era o próximo dele ou quem não era o próximo dele? E aí Jesus conta esta, esta paraxá, esta parábola, esta história, este fato. Um homem descendo de Jerusalém a Jericó foi assaltado. Dois senhores ligados ao templo, possivelmente já terminado, aquela tempo não tinha missa, né, padre Adriano? Não tinha ainda, né? Verdade. Mas estavam no serviço religioso no templo. Voltavam para suas casas, talvez com pressa, com fome, atrasados, enfim. Mas não foram capazes. Mesmo ao retornar de um serviço religioso, ao ver a pessoa caída, não lhe deram atenção e seguir em frente eram dois religiosos praticantes e vem um terceiro um samaritano quem era o samaritano aqueles que não se davam entre as nações entre judeus e samaritanos o que que acontece ele olha ele para olha e estende o braço para aquele que está ferido e caído. E aí Jesus vai perguntar, quem dos três está correto? E ele responde, ah, com certeza o terceiro, né, que teve compaixão dele, fez curativos. E Jesus diz para ele, vai e faz o mesmo. É a primeira vez que eu venho a essa cidade de Santa Cruz do Rio Pardo. Se eu trocar o nome, me corrijam, por favor. Eu já falei várias vezes o nome da cidade errada ao padre Adriano. Estou chegando hoje, eu não sei, eu não conheço a realidade daqui. Mas onde eu vivo, a cidade de São Paulo, é um caos. Mas tem as comunidades, as paróquias, eu sou pároco também, eu falei para o padre Adriano, a minha paróquia tem essa fileira de banco e essa aqui, conta 15 bancos aqui, é o tamanho da minha paróquia. Então a paróquia é pequena, o templo é pequeno. O espaço geográfico da paróquia é bastante grande. A área paroquial também é bastante grande e diversificada. 30 mil habitantes. Mas tem as comunidades pequenas em São Paulo, em várias paróquias. Quem já passou por lá, quem morou e quem participou de uma vida de uma comunidade sabe como que é. Não é diferente daqui. Tem os grandes desafios de uma cidade, de um centro urbano, onde os problemas são escancarados. E às vezes acontece isso também de nós irmos à missa, a gente reza, canta piedosamente, e nas ruas a gente encontra pessoas caídas. E às vezes nós fazemos o mesmo, como fez os dois religiosos, que primeiro passaram ao lado do homem caído. E o que Jesus vai pedir para nós? Que sejamos misericordiosos. Ele pede, vai e faz o mesmo. E aqui, temos um grande exemplo. São Benedito. Homem simples, mas viveu intensamente a solidariedade e a partilha. Soube capaz de partilhar o pão, soube partilhar a sua fé, mesmo que naquela época os negros não podiam se aproximar da vida religiosa. Mas um homem simples, nas suas atividades bastante simples na vida conventual, mas soube viver a solidariedade e soube viver a partilha. Oxalá, a começar por mim, eu também soubesse ser misericordioso como o samaritano, que tivesse o mesmo olhar, que soubesse estender as mãos aos necessitados. imagina São Paulo do tamanho que é? Creio que a quantidade de população daqui da cidade de Santa Cruz do Rio Pardo, 30, 40, 50 mil habitantes, é a quantidade de pessoas morando em situação de rua em São Paulo. Imaginem essa cidade toda, dentro de São Paulo, morando nas ruas, nos barracos, embaixo das pontes, das marquises, e sendo tratados como são. Durante o período da pandemia, a paróquia São Pedro, onde eu estou, fizemos um pequeno gesto, uma pequena pontinha de gesto de solidariedade e fraternidade com as famílias atingidas pela pandemia. No auge da pandemia, a paróquia São Pedro, pequena, como eu falei, às vezes domingo, na missa agora das 18 horas, é como vocês aqui, ó. Junta 15, 20 pessoas. Na missa das 10, junta um pouco mais. 50, 60. Na das 7, 30, 30, 40 pessoas. Estão com medo do retorno. Fomos capazes de nos unir e fomos capazes de doar 600 cestas básicas por mês. De onde veio? Não sei creio que aprendemos com São Benedito a solidariedade. As segundas-feiras nós doamos 250, 280 marmitex. O que que é para uma população de rua faminta? Ouvi ontem na televisão que o Brasil tem 33 milhões de pessoas. Abaixo da linha da pobreza. O que, que é 280, 300 marmitex. Numa segunda-feira. Numa cidade que tem 30, 40 mil moradores de rua. É pequenos gestos. Que nós também saibamos. Aprender de Jesus e do seu evangelho. E também do nosso padroeiro querido São Benedito sermos misericordiosos com aqueles que mais precisam de nós e sermos solidários e sabermos partilhar. Graças e louvores aos dizimistas desta comunidade que nos questionam, o dízimo é um ato de fé ou é um compromisso de amor? No instante de silêncio, pensemos. Serei capaz, eu, de ser misericordioso, como foi o samaritano? Serei eu capaz de ser solidário, a exemplo de São Benedito, o nosso padroeiro? E olha que o samaritano... Como diz na minha terra, não eram flores que cheiravam. Claro que quem está falando é do lado de cá. Sejamos nós capazes também da solidariedade e da misericórdia. Em silêncio, rezemos.